Bom dia meus queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira Hoje nós estamos mais uma vez aqui na casa da Dona Nelly, gente Porque o seu João, o esposo dela Aniversaria hoje aqui da Dona Nelly Mais uma vez Bom dia Dona Nelly Bom dia Cícero Tudo bem? Tudo bem você? Também, muita luta já hoje luta. Por conta da festa que vocês vão oferecer pro seu João, não é isso? É Então aqui já, já tem já um... O começo, né? Isso vai ser uma canjica. É uma canjica. Eu vou preparar ela com leite. Tudo que for mexer. Na verdade, isso aí são apenas os grãos cozidos, né? É. Toma. Que bom. Deixa eu ver ali. Parece que Madalena já tá na luta também. Já pegou ali, já tá firme. Não precisa de madeira. A senhora me fala que eu venho aqui para trazer, tá bom? Tá bom. Hoje eu vou trabalhar que nem gente grande Com o maior prazer do mundo Aqui está o Sansão Né Sansão? Não vou dar atenção para você não Sansão O pessoal ali está trabalhando e eu vou registrar ali ó. Lívia, você já toma cuidado Ela está lavando né filha tá Aqui está a Lívia, ali está a Madalena Oi gente e ali está uma amiga nossa que Olha nós acabamos mandioca. de conhecer. Qual é o seu nome? Alessandro. Alessandro está ajudando também. E aqui estão as mandiocas. Que eu não sei se vai ser sopa, se vai ser... Não sei. Só sei que eu vou ter que dar uma força aqui porque a coisa aqui está tá de acordo aqui, hoje. Olha aqui quanta mandioca tem aqui. Tem Essas são as descascadas. Não sei que horas eles começaram que eu acabei de chegar com a minha esposa. Ó, e aqui... Olha que, que beleza. Tem um molho ali. Ó. E aqui dentro. Tem mais aqui, ó. E agora eu vou na luta também que eu vou ajudá-los Porque senão Acaba atrasando e isso não é bom Ali tá seu João chegando já, já, tá, já tá na luta também, né seu João? É Seu João não para, tá ele aqui, ó Seu João, bom dia Olha aqui pro pessoal Bom dia, tudo bem aí? A mãozinha bem, do rapaz, pessoal. já toda protegida Estamos trabalhando É de Trabalhar mais para viver mais tá certo. e mesmo aqui ó, na luta tá certo seu João seu João eu, eu, e Dona Nelly aproveitando que vocês dois estão aqui eu não lembro agora sinceramente o nome de uma eu falo uma mas não é uma não são inscritos vários que amam vocês eu já falei isso em outros vídeos e volto a reiterar nesse vídeo o quanto que o senhor e a Dona Nelly são queridos viu com certeza Obrigado. pessoas vão entrar no canal e vão falar alguma coisa a respeito tá certo? Então agora eu vou ajudar ali porque a luta ali tá, tá ferrenha. Eu fui muito alegre com isso. <risos> Mas vocês merecem também, tem mais essa. Gente, acabou de chegar a carne. E agora tá aqui. Pra descongelar. Como nós estamos na par da manhã e a festa é à noite. Tranquilamente vai dar tempo pra isso. Ok? Essa canjiga aqui, Dona Nelly, a senhora vai colocar no fogão a lenha? É, eu vou terminar ela agora no fogão a lenha. Quantos quilos tem aqui? Seis quilos. Seis? Deu bastante, né? É, só que tem mais aqui também, né? Ah, na a senhora tem mais panela. aqui? Tem mais na outra panela aqui. Tá cozinhando também essa, Dona É, ali tá cozinhando sim. Eu vou lavar essa panela aqui. Do vou E a senhora tá aí, o que, que é? Hã? A senhora tem aí o que, que é? Não, é a panela que eu vou lavar. Só. Ah, entendi. Ela vou ver um pouco no. Estamos pedindo a Deus todo dia para Deus dar força para os dois, porque ela passou um momento meio difícil já. Saúde, sabe? Seguro que... que quando um vai o outro vai atrás. Lógico. É, porque não, não aguenta ficar sozinho. Assim, não, ainda. não. Não aguenta. Solidão, né? É. companheirismo há muitos anos. Eu né? não entendia isso até um tempo quando eu comecei a ver as pessoas passando por isso, inclusive o nosso pastor. Muito ele faleceu, não demorou muito tempo. A coisa dele não aguentou. Já é. não comia, já não conseguia dormir direito. A tristeza vem. Você ficar é. sem, sem seu companheiro, que é muito difícil. Aí prova que existe amor, né? É. Alivia mais longe ainda meu pai não, falava não. assim ó desculpa ele tá aqui perto de quem tá cagando longe que de quem tá trabalhando. trabalhando o meu já a minha mãe já falava assim, perto de quem tá comendo e longe de quem tá é trabalhando ó pega já que você quer ajudar pega essas mandiocas caídas no chão as brancas queridas descascadas as descascadas levanta vem levanta Agora dá uma geral, dá uma olhada no chão, uma mandioca descascada para aí, Isso, seja útil. Agora fica bem longe das partes. As caselas tá você está colocando ali, não é bom para as Exagerando? Era bom levar tem que vai ter com a Dona Nelly, Onde? Leva ah, lá não. pra pia pra suger a gente lá, olha que o cozinhar. Não faz esforço não, Porque um só não aguenta não. Não, não faz esforço não, porque é uma só também. Essa água que tá nela fora? Não, vai ligar tem que levar um... Não, problema é ruim. problema é Eles pra levar. Ah, Nossa, o bicho é pesado, meu irmão, queria pegar só de deu é. Se não fosse essa água, ele que para pra mas. Nem, nem sei não. Tá. Tá, né? Tem duas pessoas que... Olha, quando pega uma assim, olha que é delícia. Não é? Vem é rapidinho, né? Então, não é. É. E olha, esse semana não vou dia, a minha filha, eu vou assim, essa filha, hoje né? um dia, duas ou três, não vou dia ela, não nenhum dia, Tanta coisa que nada fazer. Ah, agora Hã? Yeah, Pessoal, a gente vem aqui e a gente tem prazer em ajudar eles aqui, porque se a gente ficar só olhando não vai virar nada, não, né? Aí, o que eu estou fazendo aqui com o maior prazer, limpando essa panela aqui bem limpinha. Eu sei o que você, Dona Neves, Madalena nunca pode reclamar, é isso, hein? É, de, de lavar louça? Não pode lavar a louça, pode ajudar no geral, né? Ah, muito muito bom, né, Luiz? Porque senão... Ah, não dá não conta. Não dá né? certo. Mas o João, o irmão não o tá trabalhando hoje, ele tá forgado, né? Então, a universidade dele está trabalhando aqui desde o grande. Porque <risos> yeah. que tem que dar atenção pro povo, é ele, né? Calma, você não vai ter que lavar, né? É, depois eu lavo, né? Você já passou banho aqui no fundo, ou óleo que seja? Não, não passei nada. Não, por lá de fora, é, lá de eu fora. passo a pasta. Pasta, né? É, isso a é pasta linda, que foi, isso também. Vou, vou te ajudar lá. passar aquela água tirar toda essa sujeira aqui ó vou botar no outro lugar agora Ela viajou Essa semana é passada, estava fazendo é uma viagem com né Nossa, tá passando, tá? é? Está passando no Está passando lá Aqui ah。ó, se você pegar, assim. isso aqui é melhor. Vai trazendo aqui. é melhor tirar uma mais doce também, porque você nunca tira assim É pessoal, a dura para quem é mole. 谢谢, 谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。 Ali já tá preparando as cadeiras, estão lavando, limpando tudo. Você calcula mais ou menos quantas pessoas virão? Mais ou menos umas 300. Não, mas o ano passado foi uma benção, né? Só que eu não vou cometer o gafo que eu cometei ano passado, não, porque perde aquela caixa de som lá. Perdi minha gravação, não, agora eu vou ficar longe de caixa de som. É, olha lá, até ele já tá, tá todo molhado já. Você jogou água nele? Você jogou água nele, com essa mangueira? Não, <risos> joguei, ele está suando, não Está dando sangue? Não. Também isso aí é só tirar a poeira praticamente, né? É. Cuidado, João. Eles estão fazendo uma parte elétrica lá, o que, que eles estão fazendo ali? Eu acho que estão arrumando a parte da iluminação. Enquanto elas lavam lá, eles fazem a parte da iluminação aqui, ó. Aí. Os eletricistas aqui do seu João. Do pronto aí, cabunão. Eu trouxe fio, eu trouxe fio para o senhor tem frasolante aí não, né? Puxa, a vida abri uma novinha ontem. Usei ela um pouquinho e larguei em casa porque não sabia que pudesse a precisar. A gente ontem, é, para que eu vi essa laçada azul aí para fora. Hã? Hum? E eu que buscar uma agora lá na cidade. Puxa Vou vida, meu Deus. Lá. Eu imagino, gente, a gente não tem bola de cristal mesmo, né? E eu com ela novinha, abri... É, vamos aí, Thiago. Cuidado para não né, cara? É. é, uma olho de trás, Thiago. Mas é, Thiago? Para ficar e entendeu? Não, não, não, não ficar, espera aí. É. Vocês não tem também aquelas pitinhas ah, Hellerman, assim, né? Pode sair. Pitinha Hellerman também era outra benção é aí. É que é boa, né? Aquela lá, é sua, aquela pretinha? Normal. Boa também, ô oh, bichinha boa, hein? Boa. Ah, quando eu tiver lá na, na roça, vou ter que ter uma dessa. Eu prefiro uma bicha, essa aí é flex. Ah, não, flex não muito boa, não, porque. Leva nosso dinheiro, É Só para você entrar só. E depois nós dá dar uma amarrada aqui, ó. Não tem que voltar esse. Devia ter que passar por trás, então vai dar uma passagem. Aqui vai ser o local onde a noite vai ter o culto. Essa ponta aqui por trás dessa. Como ano passado teve? Só que dessa vez eu vou procurar registrar com mais tranquilidade os detalhes para vocês verem a festa. Eis aqui aquele cacho de gerivá que estava só a flor aquele dia. Aqui não tem ainda flores, né? Como vocês podem ver, e aqui ó, já estão os frutos vindo. Que coisa mais bonita que Deus faz nessa abençoada natureza. Devagarzinho, os frutos vêm, aí amadurece, daí começa então o alimento para os pássaros. Ok? Bom, agora a Madalena já está fazendo a limpeza aqui Estamos na fase agora de limpar o nosso jamos Lavar esse chão Isso vai ajudar, ó. Você não pode molhar até os pés, filha Mais uma mandiocazinha para ser lavada aqui. Que eu vou levar ela para dentro. Lá. Esse negócio de segurar É, gente, eu muito com É. Olha, você tá filmando as coisas aí até pra falar negócio Alho quase não vai, né? Não, alho é pouco. Alho é pouco. Só um dá, pouquinho. Dá quantos quilos de alho? Mandioca também é pouca. E tem um quilo, cento e setenta e seis, já, setenta e seis, cento e setenta e seis Canjica. Tá bonito hein? Olha! Tá muito bonito, Amarelinha é mesmo, né? Também dois aniversários um dia só, né? Tem que estar tá bonito, é. não tem? É, ele também tem um aniversário. Tem que ser o dobro hoje. Eu sou um cara esquisito pro lado do aniversário. Se eu pudesse ninguém sabia. É, né? Depois você fecha pra mim. Fecha, depois eu festo isso aí, você vai, vai, vai, vai pra cozinhar agora? Vai. Eu fecho para deixar o que? Espera aí. Deixa eu fecho pra senhora. Aí, pessoal, a gente vem, a gente vem aqui pra roça. Aí o nosso irmão João ali é pregador da palavra. Ó, dá uma olhada só. Ó, ele não sabe dar nó. Não sabe dar nó. Eu vou, eu vou tentar ensinar é, ele, nó na gravada. Ele não sabe dar nó ela gravada. Que <risos> Brincou com ele e dança, mas o nome da gravata <risos> ele não sabe dar <risos> não. Então, mãe, manda uma carrinha. Vai deixar a cor. É pra cá pra poder a imagem ficar tá linda. Não, mas a mulher é. que a cor Tá vendo essa parte menor? aqui? Lado de lado, não vai é ela, ela não vai, vai, colocar, colocar. Não vai deixar é o cortado em fora. Vai colocar a flor tudo no arco. Mas ela quer fazer do jeito dela, Fernanda. Tem que calcular onde o senhor vai querer. Um pouco mais pra cima aqui, ó. Mais é pra cima. Não é pra cima. Não é pra cima. Aí. Esse maior vem aqui por fora. Isso. Aí você segura firme aqui, tá vendo? Segura, segura aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Não de cruza aqui. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui vem por dentro. Esse grandão aqui vem por dentro. Você vai segurar aqui, no Se eu for e puxar com força. Ó. O dedo segura, segurando aí. Puxa com força. Puxa. Agora segura aí. Agora aqui, ó. Tá vendo essa pontinha menor Por dentro, ó. ó. Por dentro. Esse aqui é por dentro. Por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Não, por dentro. Aí. Cima, tá? Aí, assim, ó. Oh, já fechou. Tá oh. então, Agora eu arremate. Só que depois tipo, eu vou te ensinar melhorzinho Aí você vem for, por fora. Tá? E por a dentro. E já faz isso aqui. Agora entra por dentro. A ponta. É tá vendo? Eu acho que não ficou é, bem feitinho, tá bem aqui? Ah, não, não, não ficou bem Não, não ficou bem. bem feito foi o seguinte, ó. Olha, depois. É, aqui, é outra é, é, tem que apertar. O tempo todo. Não, o tempo todo ele tá de ele tá de segurando aqui, de Deixa eu pegar aqui isso deu é. o tamanho do senhor. senhor. Não, não. Se eu estou te ensinando, não corta não Uma é parada ou a outra é Tem que ser um pouco maior ficou Ela tão boa, irmã. O, o, cura, né? o cura, né? Ela chama a gente pra ajudar ser né? né? é então, a servir comigo. faz boa. Então, vamos lá, ó. Dessa. Esse fogo da Ardéssia pronto, já. Tá devagarzinho, tá não deixa escapar, tá né? Bem, tá não. Sim, Aí, tá bom. Aí ela chama a gente para para vamos lá mais um, Vai, vai seguir neu aqui, ó. Não, por baixo, por baixo, isso, né? agora aqui ó, por dentro, isso, por dentro, puxa, segura firme na cruzamento, estica bem, esticou bem, agora ó, por dentro, vamos por dentro aqui, aí, vai fazer o nó, aí só que você não tá frouxo, você deixou o seu dedo aqui, ó. Não, ainda no dedo meu <risos> dedo. Olha, tá uma torre aqui no dedo aqui, Também tá você tá trabalhando, né? Deixa, deixa que terminasse. Ah, eu não, tô fazendo... eu não tô fazendo... vou cobrar gravado, Eu vou cobrar pro <risos> <risos> Olha, ele vai cobrar pro gravado. depois. Aí vai cobrar a festa depois de mim. <risos> Aí, pronto. Vê se aqui se ficou bom. Ah, eu não consigo, é que eu... Vai, tudo se que aqui, é bom, né? ficou <risos> É Tá é. é. Eu vou um caldo É o eu só aqui, vai dar um pequenininho é. Ó, o bonito, É uma, é uma maneira, mais produto, né? tá Três ah, ah, não. Eu confundi, não sei. Ah, Eu não a confundi é que Ah, é muito Ah, no pé. Eu fiz ela por uma gravada. Fecha aí. Ficou muito grande? <risos> puxa ela, <risos> puxa ela. Olha que beleza, olha o tamanho desse nó aqui. Dá uma olhada nisso aqui. ó. não. só. não pisar, Aproveita tem o nariz, limpa <risos> a boca, deixa de Esse aqui é um tecido muito molinho, vou fazer outra vez, eu tenho que baixar mais. Rapaz, eu tenho que baixar bem isso aqui, hein? Será? A quanto mais se abaixa aqui, mais curto fica aqui? Isso, mais curto fica. Vou baixar ele aqui agora para calcular aqui mais ou menos. Hum, sei não, tomara que ele fica muito curto. Também. Esse é um tecido muito molinho, tá vendo? Ele é ruim de dar nó. Quando o tecido muito mole, fica é difícil para dar nó. depois Fala. Vai lá, fica lá. Puxa ele agora. Ah, ficou bom. Ficou Ótimo. Excelente. Columinha tá animada, hein? A Líbia, até a Lívia caiu na dança, hoje, né Lívia? Sim, já fez o crenton no momento, O crenton? É. Já. Já vim lá na frente no Por quê? Não, porque eu queria saber se você põe bom um pouco. Está lavando, Lívia, as mandiocas e passando a vó? Não, eu só queria açúcar, eu me... eu só me... põe a... me... o abacaxi, mas por quê, né? né? Ah, tá Daí vem pra pia para lavar outra vez O açúcar, não é isso? É o açúcar que queimado A pinga 51 A pinga 51 Aí o pastor vai pegar vocês e vai expulsar de lá. É um, tô, tô, tô, tô, 51, 51, um de fora. É é é. Só se for da idade. Alguém aqui é. tem 51, gente? É. Eu quase. Oh. <risos> A dona Nelly tá descascando o gengibre para sair um quentão sem ser quentão. E o quentão vai cachaça, aqui o nosso não vai, né? É crentão. É crentão. O, o, o quentão sem cachaça é crentão. E fica muito bom, né, dona Neleu? Muito bom. Pode passar. O ano passado nós tomamos que não sobrou, lembra? Não. Acabou. É Porque mesmo. Tô... É, é mesmo. Precisa mesmo. picada. A Lívia está ajudando olhando, Lívia. Vou ali agora no seu João. Seu João vai cortar o coco do jeito que ele sabe cortar. Bonito esse João. Bonito. Esse bichão não pode focalizar, né? Não, não. Tá certo. Pode catar? Pode catar. Não vai focalizar. E por que é essa? Por que isso é essa? Para com isso, moço. Aí depois que lavar isso aí, depois que passar uma aguinha, acabou o problema. água dele, vai perder essa água? Não vai, né? Ai, deixa cair. Não, tá jogando fora a riqueza do coco. Aí, ó. Perdeu quase tudo. Tem mais laço, João. Tem mais... Ai, mas eu vou dizer... Então. Ah, por que está fazendo isso? Buraquinho por buraquinho? Mas se você enfiar a linguiça ali, a própria linguiça não limpa, não? Ela cria um. Uma, uma gordura, essa gordura que fecha, né? É. Ela gosta de você, não? Ela gosta? De... Só falta falar o animal, né? Ela tá comendo, né? Tá. Um, case. Aqui, case. Opa. Queite? A Kate conhece, amor. mãe. Vai juntar a mão Olha só. Vai Vai Vai Vai Vai Vai fazer, vai fazer o risco essa mandioca? Uhum. Vai fazer o que com a mandioca? Caldo. Caldo, né? Por isso tem que tirar essa piateira toda, né? Tem que tirar tudo isso aqui, porque senão o pessoal engasga. Tem que tirar o salinho do meio. Vamos que Tem que tirar o do meio. Aqui tem a mandioca já limpinha, lavadinha, tá fervendo o leite, já ferveu o leite. Aqui tem arroz. Aqui tem as louças lavadas. E ali tem a madalena lavando louça. E a panelinha de carvão. panelinha de carvão que quando coloca óleo ou aquela pasta ali, né, Bem, ó. Essa pasta aqui, detergente. Passado no fundo da panela. Fica fácil de arear. Ah, você faz a ponta das suas unhas? O que, que tem? Então suja? Não, também É, neguinha. Hã? Lavar a panela de cartão Você tá falando na chácara? Normal Eu vou tirar só o carvão grosso Que ele vai usar Pois é Já tá gravando a senhora ralando aí Tu então não pode pegar o dedo, viu? Não, o dedo não pega E é? Pá. Não tem, tem, mas tá lá embaixo. Que eu não uso quase pá, usar uso pra fora, né? Você tá filando um pedaço, né? O seu jovem deixa metade do, do, do, da água de coco embora do coco? A Fernanda vai fazer um pouco. ele começa a abrir um monte de páginas sem tocar ali? Já tá bom, eu vou ter pra queimar. na casa e a livre tá só na limpeza, livre. A sombra não quer que força a marísa. Não, mas a outra é com caldo. Porque aquela carne lá não vai dar para tudo caldo. quem sabe sabe, né? Eu não entendo nada, só fico olhando. Não é pôr calabresa também né? no caldo? Então, tem que ver carne mesmo. A... Né? Vai pôr calabresa no caldo? Ou só a carne mesmo? Não. A calabresa vai ser só o palo coleta, né? Não, vai ficar tem... É melhor. Aí a gente corta na tábua, madre. Tá? Esse, esse abacaxi é daqui da, da região mesmo, né? Não é comprado de mercado, não, né? Pelo jeito. É, tá muito bonito, hein? De vez em quando, vez em quando aparece mesmo uns bons, né, Madalena? Não é sempre, não, né? Espera aí, Essa casca aí vai pro lixo? Vai dar pra fazer um suco. É, então, já pensei nisso. Em casa eu não perco, não. Mas ó. O que está inventando aí, Madalena? Tô tentando tirar, porque ela apertou. Pega a faca e passa por baixo. O que você quer fazer aí, Pedro? Vou ficar na tábua, porque ali vira suco. Ah, não conseguiu passar aqui. Não. Aí vai fazer um frente, ó. Precisa dar tábua. Aqui já tem as maçãs, né bem? Uhum. Homem no meio de mulher trabalhando é só enrosco, né? Só atrapalha, né? Né, seu João? É. Homem no meio de mulher trabalhando só atrapalha, né? só atrapalha, né? Eu acho que eu vou comer um pouco de arroz também, João, acompanhar o senhor. A carne um mas A senhora é baiana mesmo? É sério? Que região lá? É mesmo? Meu Deus! Pessoal fala, eu ainda vou conhecer a sua terra, viu? Ainda vai. Ainda vou. Maceió meu pai. Eu sou nascido e criado aqui no Estado de São Paulo, mas a minha família veio do norte de Minas, minha mãe, e de Maceió meu pai. Mas não fica nem vermelha, Madalena. Olha lá, o Amari dando a maior força também aqui, ó Ralando E o seu João tá ali no nervo, olha lá Olha aí, ó Olha que fica. Bom gente, aqui agora já está pronta a carne né? A mandioca já está nessa consistência que vocês estão vendo Aqui a mãozinha de filão que estava amassando a mandioca Estava sendo amassada aqui dentro dessa vasilha Mas ali tem mais ainda aqui já tem mais cozinhada ainda tá bom tá bom tá bom tá a calabresa aqui dentro temos tá preparada também ah é eu vou vir para cá agora que eu sei que tem mais coisa aqui Aqui a canjica. O senhor já comeu. O que está sendo feito aí? O que é aqui? Eu já estou preparando o coco para colocar na canjica. Ah, isso aí eu. É o... O caramelo para colocar o coco. Entendi Ah sim O que você está fazendo aí, minha nega? O coco já tá prontinho para pôr. Na canjica. No capricho, hein? Hum. Vou experimentar. Hummm. Hummm. Tá quente, né, nega? Normal. Você vai levar agora para dentro? Ela então, vamos lá. ó. meu Gente, agora nós vamos colocar na canjica. Eita, tá enchendo a boca d'água do monte de gente. Inclusive eu. Hum, mas vai ficar bom demais da conta, senhor. jogar água no chão, já tava condenada. Aí praticamente tem que fazer a casa do que quiser. Aí tá lá, refumando a casa, uhum. pra poder mudar o lugar. Uhum. Até o final do ano, pra mudar, vocês uhum. entenderam. Uhum. Tá bom. Gente, né? na praia, lagoa, uhum. ela não vai pra assim... Ela luta pra temporada, uhum. temporada ou por um mês. Olha só! Pra aparecer quem quer. Bom demais, né, É, Os dois. Mas vai ter que apurar mais é. no fogo ainda, é. Bem? Tá Hã? Tá, vai né? Ah, um foguinho baixinho só pra ele não subir, né? você já não sobe, né? vai ter que coar, vai ter é, porque eu um Tá linda, Essa foi a primeira que eu vou papelzinho a pé. Uhum. Foi? Foi. tá a irmã filmando, gente. Agora tá ficando bom, ou outra foi falar. Não, agora tá ficando bom, ou outra foi falar. Né, dona Nelly? Agora tá ficando gostosa a conversa? Oh, não, não, não, irmão. Pelo amor Deus. Não, mas a voz eu tiro, uai. Só deixa vocês alegres, só. Vai, tá. vai, tá, tá, tá, tá. vai, vai irmã. Desliga essa máquina, né, querida irmão? Ó. Já tá, já tá comendo já? Dá, dá. Já, olha. Que delícia. Mas eu queimei o dedo. Vai, de vai, coelho? Vai, irmão. Esse aqui, gente, é o preparo que vai dentro do crentão, como a gente chama aqui. Aqui estão o que? Maçã. Maçã, abacaxi. Abacaxi. queimada com gengibre, canela e café. Calabresa. E aqui já é polenta. Polenta para é comer com molho de calabresa. Nem vai prestar. Não vai não. Vai não. Vai sobrar tudo com os cachorros. Oi, mãe. Vai sobrar tudo com os cachorros. É do... É ainda, o... ainda no... um ah, de prato do café. É. Né? Eu esqueci de mandar mensagem para você. Não. Não. Vamos lá. Fazendo um molho de calabresa vapor na polenta. Você tem um recinho ainda de massa? Então dá tempo. Tem. Isso aí nem cachorro come, né? Não, nem cachorro come, tá vendo? É, porque não vai sobrar pra cachorro comer mesmo, né? Tão bom que fica que a gente não deixa nem pro cachorro comer. Você é águia, amor? Ele vai comer aquilo lá? É pra sair na foto. Não, aquilo ali é fumagem. Certo? <risos> é Nós temos uma netinha, você não sabe o que ela faz, gente. Ela pega uma cebola. Que é de Vai comendo. E vai comendo. Nossa. Eu falo, é meu bom. Deus, Deus é bom céu. É bom os rins, gente. E vai Nossa, comendo, vai, vai, vai, vai comendo e olha. É muito, muito bem. Ela não Bom, pessoal, aqui estou eu com o seu João. O seu João está aqui dirigindo. Nós vamos agora ali buscar umas mandiocas para aumentar mais o, o angu. Vai vir muita gente. Se Deus quiser estaremos ali reunidos à noite, vai ter um culto de ação de graças. E nós vamos estar ali juntos. Primeiro alimentando na parte espiritual, depois uma janta. Que nós vamos ali para buscar essa mandioca para servir o pessoal que está chegando. Estamos andando aqui numa estradinha. Indo para uma outra chácara, deixa na casa do seu João e indo para outro lugar buscar a mandioca. Já pegamos três caixas de mandioca agora vai pegar mais uma. Três caixas, João, seu João. Já tinha três caixas agora pegar mais uma. Três caixas agora três, mais três, uma. É quatro caixas. E olha que coisa linda aqui. Ó. Quem mora aqui? Meu cunhado, meu irmão da Neto. Esse sítio é uma coisa que me faz bem Olha que beleza Vai chegando no lugar dele, a gente sente tão bem, ó Essa caixa aí que o senhor está levando, essa preta que o senhor trouxe de casa? É. Essa aqui ali eu adio, não vou levar porque eu tenho que fazer. Vim trazer de volta, então... Já... para evitar, você já ganha, né? É. Porque eles usam direto também, né? Ah, sim. Esse, esse, essa planta que está atrás do senhor, esse, João, ela faz shampoo. Você senhor lembra o nome dela? Essa aqui, ó. Essa aqui? É. Não sei não. Ela faz e shampoo. Aí, é. é. Parece pimenta? Ingresso. Não, mas nem não. não. Eu, uma vez o rapaz me falou a respeito dela. É? E aí ele tava... Ele comprou até uma máquina pra extrair o óleo das folhas dela. É? É. E ele, ela faz um... Deixa eu te ajudar aí, rapaz. Mas é, ah. você é teimoso, hein? Ele fala que é teimoso, é mesmo. Você viu, amigo, esse é aparelho assim? Vamos ver Aqui. Olha que bonita garagem, é bonita. Bonita essa agora, essa no frio ela fica linda, né? No frio ela fica fora de série, bonita. Ah, não tá lindo. Tá limpando lá, lá. Já peguei, já avisou avisar o seu que eu peguei. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Eu Seu João Dana. Bom dia, senhora! Tudo bom, graças a Deus? Tudo bem? Tudo Tudo bem também? Então tá bom. Parente bom dele, né? Não, agora. O pessoal da roça é muito antiboura. Muito <risos> já quer que entra. Não podemos entrar, não, que não dá tempo. Tem muita coisa pra fazer. dá um abraço nele que ele faz 67 anos hoje então merece né e ali gente ó tem mais mandioca tá vendo lá mandioca nesse pé de pata de vaca aqui cheio de orquídeas que eu tô vendo ali ó vagas e mais vagas no pé seu joão não foi nesse pedacinho de aqui que estavam colhendo cana é foi aqui que os caminhões tá? olha gente Coincidência mais abençoada, aquela filmagem que eu fiz a última vez que eu postei foi aqui nesse pedaço de chão, aqui ó. Estavam colhendo cano, aqui ó. É bem ali que ele Com Comigo para tudo ali. Aham, uh -huh. olha só, rapaz, passando do, do, do lado daquele lugar que eu gravei. Que eu lembro que eles estavam eles colhendo ali, né ó. ó. Eles estavam colhendo aqui embaixo, ó. O caminhão, caminhão parava aqui para navegar. Isso, o caminhão parava aqui, ó. O caminhão parava aqui. Estavam, estavam colhendo lá embaixo. Até eu ainda quer ver que tem uma fão plantada. Tem umas mãos de alcool plantada lá atrás e é da sua cunhada. Você fogueira, não tem nada a ver com o santo, Eu não. sei, você já falou aqui o ano passado Eu sei que o senhor não tem Não tem nada a ver com não, o Santo eu não sei. É... Santos somos nós Isso. Nada a ver. Nós somos santos não, não, viu, tem, pastor, tem gente que às vezes ignora Seu João, eu não ignoro é, não então, é, é, é Isso aqui é, é festa Não é festa junina Vamos senhor, chegamos Chegamos, chegamos Olha yeah. aí! Oh, glória Deus. Agora ajudar o Sr. João. Ajudar o Sr. João a tirar aquela caixa <risos> lá. <risos> ah, e agora eu só eu vai focar. Tá agora eu vou passar na frente. Você a estar gravando já. Bom, pessoal, eu vou pegar uma carriola aqui para ajudar a tirar a sujeira da mandioca. Lá. O João falou estava aqui dentro. Deixa eu ver se está aqui dentro. Aí. Tá, tá aqui dentro. Não, dentro não tá, não. O senhor João falou que... Olha, vem cá que vocês verem a coisa. Vem cá ali. Mostra aqui pra eles, ó. Ah, que beleza, gente, ó. Só que eu não vou mexer. Eu não sei nem porque esses ovos estão aqui. Vou deixar aqui quietinho. Vamos pra lá agora. Onde que ele falou que tá? Aquilo tava aqui dentro, mas não tá aqui dentro. Não é aquele negocinho que tá em cima, o balde? É. Mas não, que... Ah, tá aqui dentro, ó. E <coughs> cá. <coughs> Mm How's -hmm. Aqui é a Lívia, tá me ajudando a gravar Você já conhece ela, né? Dando uma força pro rosto. Aqui já tem mandioca cozida, gente Ó, que beleza E aqui Mais cozinhando Aqui é só pra nós ter uma noção do que é a roça Deve estar tá uma delícia, pela cor dessa mandioca hum. Dona Nelly na luta aí, ó não para, né? Dona Léo, não tem jeito, não né? Tem que parar, né? Tem, não. Tem. Essa aqui nós vamos lavar agora, pessoal, pra seguir o mesmo passo daquela outra lá. Agora sim, ó. Agora o vai levar lá Oi. embaixo, mandioca. Não vai, não vai. Não vai. Ele é Vou abrir aqui. Uou. Dona Nelly falou que que até o papelão eles comem. Acho que já pode... É meio escurinho. É aqui, cachorro. Ah, achei que era um cachorro. Vou largar isso daqui? Tá. Se o João veja. Deixar aqui dentro. Opa! Opa. Porque depois ele vê o que ele vai fazer. Tem que pegar mais lá. Pegar nessa parte não vai ajudar não Vai andar muito. aí gente tá vendo aqui tudo se aproveita a roça não se perde nada com sabedoria não se perde nada mas depois nós vamos pegar o resto lá Taca a massa no morro. Tem lógica. Eita. Peguei <risos> minha mão. Naiva